Você sabe qual é a importância dos relatórios de sustentabilidade para o mundo? Desenvolver relatórios de sustentabilidade é um processo que envolve Mensuração, a coleta de dados Divulgação do desempenho sustentável Estes, por sua vez, permitem às empresas e demais organizações Desenvolver uma estratégia de gestão voltada para o futuro, levando em consideração os impactos positivos e negativos das ações fomentadas pela organização Melhorar o diálogo entre os acionistas que auxilia as empresas a identificar riscos e oportunidades ligados à sustentabilidade. Ajudar na comunicação com a sociedade, demonstrando para a população os impactos das suas ações no planeta. Sendo assim, os relatórios de sustentabilidade criam uma linha de comunicação direta com a sociedade e impulsionam uma maior transparência dos impactos críticos e relevantes sobre o meio ambiente.